Nessa vídeo-aula nós vamos estudar a introdução à zoologia. Deixa que o tio Kekê te explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. E hoje, galera, a gente vai ver a introdução à zoologia. Eu vou mostrar para vocês as características gerais dos animais. Essa aula vai ser muito importante para gente ver uma parte conceitual para a gente poder entender os outros filos da zoologia, tá? Outra coisa, no final também, eu vou mostrar uma característica geral dos filos de como poderia cair numa questão como o Enem. A zoologia, para quem estuda zoologia, pensa, Kennedy, zoologia só cai em vestibular específico, nunca pode cair no Enem, zoologia só vai cair numa prova da escola, só vai cair no vestibular, mas no Enem nunca vai cair, cuidado, que apesar das provas vestibulares e as provas das nossas escolas que a gente faz, o professor vai elaborar, é de uma maneira, ele cobra de uma maneira específica, ele vai cobrar aquele detalhe do detalhe do detalhe, assim como a maioria dos vestibulares. O Enem não é que não caia, mas ele cobra de outra maneira, ele quer saber qual é a importância evolutiva do animal, hein? qual é a importância do animal para o meio ambiente. Então é por isso que no final, eu vou fazer um apanhado geral para quem quer ter uma noção. Então isso aqui vai servir como introdução de conceito para zoologia e para a gente ter uma noção de como pode cair no Enem. E é claro que ao longo das videoaulas, quando a gente for ver, eu vou mostrar de maneira mais específica para vocês, tá? Outra coisa, galera, não esquece que tem muito detalhe também aula de zoologia, é por isso que eu sempre faço a minha anotação, anotação que vocês adoram, saio da frente, você vai bater um print ou vai fazer anotação no seu caderno e logo depois tem que fazer exercício para assimilar, tá? Bora começar a estudar então? Bora começar a estudar o reino animal, a ciência que estuda o reino animal é a zoologia. Já começa a botar no print aqui, tá? Lembrando, logia quer dizer estudo, zoo quer dizer animal. Então é a ciência que estuda os animais. Pode vir com outro nome em prova, também chamado de metazoa. Lá na botânica, eu ensinei para vocês que botânica pode ser chamada também de metafita. Enquanto que aqui nos animais, a zoologia, metazoa, tá? Características gerais, eucariontes... O único reino que a gente estudou que é procarionte é o quê? Homera, todos os outros reinos vão ser o que? Eucarionte. Outra coisa, multicelulares ou pluricelulares, várias células, animais. Heterótrofos por ingestão. Kennedy, a maior parte dos animais eles são o quê? Heterófos. Agora, Kennedy, existe exceção, isso que eu falo em toda videoaula, galera, é por isso, na verdade, que eu escolhi a biologia porque a biologia ela sempre tem uma exceção, a cada ano a gente está descobrindo uma coisa nova, então tem atualidade, tem uma coisa, um ser que a gente nem sabia que existia, a gente foi lá e descobriu, então isso que é o legal. Já descobriram um animal que faz fotossíntese? Já, já caiu até no Enem, é verdade, isso é, pode pesquisar. É um molusco verde, e ah, mas não é uma alga, Eu vi falar que é uma alga que ele comia. Descobriram na verdade que ele tem incorporado um gene para produzir clorofila no próprio DNA dele, mas ele é uma exceção. E quando caiu isso no Enem, o Enem veio explicando no texto. Mas, se cair em prova, característica geral, a maioria dos animais são heterótrofos. Não produzem o próprio alimento. Outra coisa é ingestão. Eu tenho que ingerir o alimento para poder, a, a poder é, ter ele como, como nutriente, tá? Por que a gente fala por ingestão? Na verdade, quando cai em prova, isso aqui é para diferenciar dos fungos. Para quem assistiu minha aula de reino fungi, eu falei que os fungos eles são o quê? Heterótrofos por absorção. Para quem não lembra, galera, o fungo ele tem que liberar a enzima dele no meio, deixar ocorrer a digestão para depois absorver. Por isso que é heterótrofo por absorção. Os animais são heterótrofos por ingestão. A maioria deles, como eu falei, tem exceção, de animal que não é heterótrofo e também tem exceção de animal que não é por ingestão, como a aranha. Aranha, só para ter uma noção, tem um inseto lá na teia dela. Ela vai até o um inseto, ela não come ele, ela não ingere ele. Na verdade, ela perfura ele, lança enzimas dentro dele, então é extracorpórea, é fora do corpo dela, deixa rolar lá a digestão e depois de um certo tempo ela vai lá e absorve esse produto da digestão. Então a aranha também é uma exceção. Mas como eu falei, isso aqui é a característica geral. Outra coisa, os animais eles têm como característica período embrionário, Possui uma fase de blástula, tá? Eu vou mostrar pra você que tem animal que não tem mórula, tem animal que não tem gástula, mas todos os animais, característica geral, vão possuir a fase de blástula aqui, tá? Outra coisa, reserva é o glicogênio. Já caiu, então, reserva de açúcar, tá? A gente armazena principalmente no nosso fígado e no músculo o glicogênio. Isso aqui eu já vi em prova comparando com os fungos. Perguntou uma vez em prova... Porque, principalmente, os fungos são mais próximos da gente e não das plantas. E uma, uma das respostas era que o fungo, assim como os animais, podem armazenar glicogênio. Lembrando que a principal reserva das plantas é o amido. Agora vamos entender alguns conceitos, que depois eu vou mostrar uma tabela para vocês, geral, para ficar mais fácil, tá? Primeiro, existe uma fase, galera, embrionária, que é chamada de gastro lá. Vocês já estudaram em embriologia, se não estudaram, tem vídeo aula minha falando sobre isso, tá? Na gastula, essa aqui é a gástula, tá? Imagina que essa é uma fase aqui do período embrionário, que a gástula a gente está vendo aqui. E tem uma característica na gástula. Quero que vocês anotem isso aqui, tá? Qual é a característica da gástula? Que possui os folhetos embrionários, ou também chamados de folhetos germinativos. Quem são eles? Já começa anotando. Ectoderme, que é a parte mais externa. Mesoderme, que é a parte do meio. E a endoderme, tá? A endoderme. São os folhetos germinativos ou os folhetos embrionários. Pra quem não lembra, esses folhetos, eles futuramente, eles vão dar origem aos tecidos do nosso corpo, tá? Futuramente. Então quem possui gástrola vai possuir tecido de verdade. Quem não possui gástrola não vai possuir tecido de verdade. E olha que interessante, o único animal que a gente vai estudar que não possui gástrola é o porífero. É a esponja do mar. É por isso que é o único animal que a gente vai estudar que ele não possui tecidos verdadeiros, tá? Então, por enquanto, a gente vai ver que é o único é o porífero, tá? Outra coisinha, já começa a notar, tudo isso vai servir depois, tá? Mesoderme, ela pode ter duas origens. Tem animal que a mesoderme, ela dá origem, vai começar a formar uma estrutura chamada de celoma, que é uma cavidade, já vou colocar, anotar tudo bonitinho para vocês, é uma cavidade que futuramente vai abrigar órgãos nos animais. Lembra que a gente está cheio de órgãos dentro do nosso corpo. A gente tem pulmão, tem que ter um coração, mas a gente tem que ter uma cavidade para abrigar. Qual é o nome dessa cavidade? É o celoma. Celoma quer dizer cavidade. Só que tem animal, todo celoma vem da mesoderme, tá? Só que tem animal que vem dessa parte de cima aqui dele, ou seja, vem do intestino primitivo, arquêntero, vem do entero. Por isso que a gente diz que quando vem aqui de cima, cuidado que às vezes vem foto disso, tá, galera? Se vier nessa parte aqui de cima, a gente diz que a mesoderme é êntero. Entero quer dizer intestino, porque vem diretamente do arquêntero. A gente vai chamar para esse animal de enterocelomado. Vou mostrar para vocês quem vão ser os enterocelomados? Então, caiu em prova, enterocelomado é aquele que o celoma, ele vem diretamente do arquêntero, que é o intestino primitivo. Tem alguns animais que o celoma, que é uma cavidade, ele surge por divisão. Então, para quem não sabe, na biologia, divisão pode ser chamada também de esquizo. Esquizo é divisão. Por isso que esses animais, quando surge por divisão o celoma, a gente chama para eles de esquizo. Só que vai ser esquizocelomado. Então, esquizocelomado surgiu por divisão. Enterocelomado é que vem do arquêntero, tá? Outra coisinha também que vai ser importante para a gente estudar depois. Para quem estudou já aula de gastrula, tem uma boquinha bem aqui que era chamada de blastóporo. Como é o nome dela? Blastóporo. Galera. Alguns animais, o blastoporo primeiro vai formar a boca e depois vai formar o ânus, embriologicamente. Outros animais formam primeiro o ânus e depois formam a boca. Chuta pra mim aí do outro lado, no caso da gente, galera, nós, seres humanos, formam o que primeiro na gente? O ânus, tá? Surge primeiro o ânus da gente, depois que vai surgir a boca. E a gente dá uma nomenclatura pra, pra isso aqui, olha. olha que engraçado. Os animais que formam primeiro a boca e depois surge o ânus, a gente dá o um nome para eles de protostomos, porque proto quer dizer primeiro, então protostomos, surgiu primeiro a boca, depois vem o ânus, os animais, que é o nosso caso, que surge primeiro o ânus, e depois a boca, você vai chamar de deuterostomos. Agora, galera, brincadeiras à parte, não tem como errar, porque é só você lembrar, olha, que deu quem deu, deu origem primeiro ao um? já sabe, deu origem primeiro ao um anos. Então deu Terostomos dá origem primeiro ao um ânus. Deixa isso aí da frente para você bater um print. E depois dá origem à boca, tá? E olha que, que engraçado! Graças a Deus que surge primeiro o nosso ânus, porque geralmente quem surge primeiro é menor, e quem surge é, por segundo é maior. Então se fosse o contrário, a nossa boca ela ia ser do tamanho do nosso ânus, e vice-versa, nosso ânus é do tamanho da nossa boca. Não ia ser legal trocar boca assim, boca de ânus, não ia ser legal, né? Mas anota isso aqui, que a gente vai continuar vendo. Agora vamos ver outros conceitos importantes. Eu falei para vocês, se, se você não anotou, anota agora, que o porífero ele não possui uma fase embrionária chamada de gástrola. Logo, ele não possui folhetos embrionários. Se ele não possui folhetos embrionários, ele não vai formar tecidos. Logo, o porífero não possui tecidos verdadeiros. Como o porífero não possui ectoderme, mesoderme, endoderme, a gente coloca ele num subreino. O reino é o metazoa, o reino animal. Mas a gente considera ele num subreino chamado de parazoa. Para na biologia quer dizer ao lado, então porífero ele está ao lado. Todos os restos dos outros metazoários estão sub-reino chamado de eumetazoa. Eu quer dizer que é verdadeiro, então deixa eu ver se eu entendi. Porífero é parazoa, para quer dizer ao lado, e o resto dos outros animais quer dizer eumetazoa, porque o porífero não possui folhetos. Embrionários ou germinativos. Agora tem outra classificação, dá uma olhada pra cá e bate um print nesse quadro, galera, muito bacana. Tem seres que não possuem folhetos embrionários, ou seja, está ausente. Na biologia, quando a gente quer dizer ausente para alguma coisa, aqui a gente coloca o A na frente. Então a gente chama de aplástico. Então escutou esse termo em prova? ablástico, quer dizer que não possui folhetos embrionários. Quem é único é o porífero. Existem provas antigas onde considerava o porífero diblástico, com dois folhetos embrionários. Está errado, caiu em desuso, tá? Porífero não possui folhetos embrionários. Agora tem alguns seres que são considerados diblásticos ou dipoblásticos. Só pelo termo dica quer dizer que tem dois, que são aqueles seres que possuem dois folhetos embrionários. E quais são eles, Kennedy? Ectoderme e endoderme. O único ser que a gente vai estudar, galera, são os quinidários. Grande representante, água-viva. Então ela é diblástico, porque tem ecto e endoderme, tá? Os triblásticos, que no nosso caso, nós somos triblástico, é que eles têm três folhetos embrionários. É héctor o que vai ter de novo? O mesmo e endoderme, tá? No caso aqui, vai ser todo o resto, todo o resto vai ser triblástico. Outra coisa importante também, que é o celoma, olha, o celoma. O celoma se cair em prova, anota isso, tá? É um conceito muito importante. É uma cavidade que futuramente vai abrigar óculos, mas não é qualquer cavidade. É uma cavidade, aqui, olha, totalmente revestida pela mesoderme. Não vai errar isso em prova, tá? Tem que estar totalmente revestida pelo folheto embrionário chamado de mesoderme. Então, bora pensar, bora pensar com calma. Um cara que é ablástico... Pode ser celomado? Não, porque ele não tem mesoderme. Bora pensar também, um cara que é diblástico, ele pode ser celomado, ter o celoma? Não. Sabe por que ele não pode? Porque ele não tem mesoderme. Os únicos seres que podem ter celoma são os triblásticos. Então uma coisa que você já vai notar, toda vez que a gente falar que um ser ele é celomado, possui celoma, ou trabalhar com celoma, é para um ser que é triplástico, tá? Possui ecto, meso e endoderme. Só que existe ser, olha pra cá, galera, olha pra cá com calma, que possui ecto, meso, endo, mas não possui o buraco, não possui essa cavidade. Logo, ele vai ser chamado de acelomado. Então, acelomado é aquele sem o celoma, mas possui os três folhetos embrionários. Existe aquele ser, olha aqui desse lado, que é o celomado de verdade, o que é um celomado de verdade, Kennedy? É aquele que tem a ectoderme, mais externamente, tem a endoderme, mais internamente, e tem um buraco aqui, galera, que é chamado de celoma. Kennedy, por que é celoma de verdade? Porque se você for ver o buraco, ao redor dele, ele é totalmente revestido pela mesoderme. Então, se você pegar o buraco e olhar o revestimento dele, é só mesoderme. Como é só mesoderme, é celomado de verdade. Agora, toda vez que você escutar na biologia o termo pseudo, pseudo quer dizer falso. E existe o pseudo celomado. O que é pseudo celomado? Dá uma olhada pra cá. É onde o cara é por fora ectoderme, Olha pra cá. E tem um buraco. Tá vendo esse buraco aqui? É um buraco. Só que o buraco por fora ele tem a meso e por dentro ele tem a endoderme. É como se fosse mais ou menos assim, olha. Deixa eu pegar, eu tenho um buraco, dá uma olhada nesse buraco aqui, olha. Dá uma olhada nesse buraco. Por fora eu tenho mesoderme e por dentro eu tenho endoderme. Então o buraco que por fora ele é meso, por dentro ele é endo. Não pode ser selomado de verdade, porque o selomado de verdade é aqui onde o buraco é só mesmo. Então se tiver só mesmo aqui é o quê? selomado. Se tiver um cara aqui, meio estranho, mas se tiver um cara aqui com endoderme aqui dentro, Ixi, vai ser celomado. Agora galera, dá uma notada que todos esses conceitos a gente vai utilizar daqui a pouco. Agora bora estudar mais um conceito que eu prometo que depois eu junto tudo de uma vez, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente do ensino superior, é muito importante, quando você vai estudar uma parte do corpo humano, em você dividir, imaginar cortes, principalmente em anatomia. Então, se você vai estudar, exemplo, uma parte do teu encéfalo, então você imagina como ele está de frente, como ele está de lado, de cima, e assim por diante. Na biologia também, na zoologia, a gente faz isso para estudar melhor os animais. A gente imagina cortes imaginários, claro, se a gente imagina é imaginário, para que a gente possa estudar melhor os animais. A gente chama isso de simetria. Agora, olha que interessante. Tem animais que eles podem ter mais de um plano de corte. E tem animais que podem ter apenas um plano de corte. Primeira coisa, o que é simetria, Kennedy? Simetria, posso dar um exemplo? A minha mão direita ela não é igual à minha mão esquerda. Até porque olha, tem dedo para um lado, tem dedo para o outro lado. Mas eu posso dizer que as duas elas são simétricas. O que é dizer simétrica? Como se eu imaginasse elas grudadas, se eu cortasse no meio, eu divido em duas metades iguais, tá, galera? Então, olha, tem animais que são chamados de radial, simetria radial. E tem animal que a gente chama de simetria bilateral. O que é radial? É aquele que quando a gente imagina um corte para dividir em duas metades simétricas, ele pode ter mais de um corte ou vários cortes. A gente chama ele de radial. No caso aqui, a estrela do mar, eu posso dar como exemplo para vocês, que é um equinodermo, a gente vai estudar o que é equinodermo, ela é pentaradial, ela tem bem mais de um corte, né? Ela tem cinco cortes. Quem são os animais radiais que a gente vai estudar? Porífero, quinidário e os equinodermos, tá? Eles podem ser radiais. Outra coisa, tem alguns animais que só dá para ter um plano de corte. Posso dar um exemplo? A gente, imagina... Qual plano de corte você pode cortar o meu corpo para dividir em metade simétrica? Seria na cintura? Não. De cabeça para cima, e até coisa para baixo? Não. Seria nesse sentido aqui no meio, olha. Que a gente chama de cefalopodálico, encéfalo por sentido dos pés. Então eu só tenho um plano de corte. Como eu só tenho um plano de corte, eu digo que a minha simetria é bilateral, tá? No caso aqui, tem um plateumento, que é um verme, é um verme, que seria a planária. Ela só tem um plano de corte. A gente vai estudar. Então, dá uma notada nisso aqui. E bora juntar tudo nos filos pra gente ver como funciona. Agora, para juntar tudo que a gente estudou só numa tabela que eu vou mostrar, que algumas vezes cai no vestibular. Mas primeiro você tem que saber de uma frase. Você olha essa frase que vai aparecer agora na tela. É mais ou menos assim, olha. Por certos planos nifomoníacos, Mário alisou-se arrependeu-se e quis chorar. Como assim, Kennedy? Fala de novo comigo. Por certos planos infomoníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se e quis chorar. Se você falar três vezes, ou escrever três vezes essa frase, você não esquece nunca mais. Na verdade, você tem que pegar só as iniciais dessas frases que vão ajudar a você lembrar os filos do reino animal no ensino médio que a gente vai estudar. Lembrando, galera que no ensino superior são cerca de 40 filos, mas no ensino médio, para sorte de vocês, a gente estuda apenas 9 filos. Quem são esses filos que a gente vai começar a estudar? Eu vou começar a falar um geral agora, como eu prometi para vocês, pra, que é importante até para o Enem, e depois a gente vai ver a tabela, utilizar todos aqueles conceitos e olhar para essa tabela. O primeiro filo importante é o porífero, esponja do mar. Dá uma olhada aqui no lado. A esponja, galera, se você for pegar e contextualizar ela para uma prova como o Enem, você poderia tirar que o que? A esponja ela é filtradora. Então ela é muito importante porque ela pode dizer qual é a qualidade da água. Então ela pode servir em prova como um bioindicador. Então seria importante até numa prova contextualizada utilizando animais, já caiu muitas vezes no Enem, utilizando como bioindicadores. O segundo filo são os quinidários, dá uma olhada aqui na água viva. Água viva, para quem não sabe, como todos os outros quinidários, elas possuem substâncias urticantes, células urticantes, chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos, que a pessoa tem que ficar de olho porque ela pode levar a uma queimadura séria. Ou até mesmo os corais que já caíram no Enem. Para quem não sabe, muitos corais eles têm uma relação ecológica com algumas algas chamadas de zooxantelas E essa relação ecológica é chamada de mutualismo. Na verdade, a coloração do coral, a cor do coral, é por causa das algas. Cerca de 60% da alimentação do coral é produto da fotossíntese da alga, mas não esquece, o coral ele é heterótrofo, mas a alga vai fazer a fotossíntese, por isso que muitas vezes os corais eles têm que ficar em águas cristalinas, para poder pegar, e não muito é, profundo, para poder pegar sol na superfície. Por algum motivo, se tem elevação de uma temperatura, ou derramamento de petróleo e óleo, impedindo... É, a penetração de luz naquela água ou matando a, a alga por causa do superaquecimento, o que é que vai acontecer? O que a gente chama de, dá uma olhada aqui, branqueamento de corais. Branqueamento de corais, já caiu uma vez em prova perguntando. É quando os corais, eles perdem as algas. Quando a gente fala de plateumento, dá uma olhada aqui na Tenha, galera, a é conhecida popularmente como solitária. E outro também que é chamado, dá uma olhada aqui no lado, de esquistossoma mansoni. Ou seja, plateuminto é basicamente verminose que cai em prova quando a gente fala em Enem. Só que a gente vai ter uma aula para falar de verminose. A mesma coisa quando a gente fala de nematelminto dá uma olhada aqui na lombriga. Então a lombriga também ela é um verme, ela é um endoparasita, que a gente vai ter também uma aula para falar sobre lombriga. Então quando a gente fala de nematelminto claro, existe uma diversidade no solo, vários nematelmintos vários vermes também, isso é importante, mas... São principalmente doenças que caem em prova. Não sei se você percebeu, mas aquela frase que eu dei para vocês, as iniciais já dá para ajudando para lembrar essa ordemzinha que eu estou falando. Por, seria quem? Porífero, certos, quinidários, planos, plateumintos, infomaníacos, seria quem? Nemateumintos ou nematodas, Mário, o Mário, o que, é que ele fez? O Mário seria um molusco. Então, molusco em prova, eu posso dar um exemplo para vocês, dá uma olhada aqui no lado. Posso dar um exemplo as ostras. As ostras também elas são seres filtradores. Então, para uma determinada água, ela pode indicar a poluição de determinado ambiente. Então, ela é um ótimo bioindicador. Assim como também, eu posso dar um exemplo, o caramujo aqui no lado, o caramujo, ele também ele é vetor de algumas doenças. Então, quanto à esquistossomose, e até já teve uma... Uma vez, quando trouxeram caramujos para nossa região, que é o caramujo gigante africano, e lançaram ele no ambiente, já caiu uma vez no Enem, como espécie exótica. Bora treinar a frase um pouquinho melhor, que eu sei que você vai pegando aos poucos, olha. Como é que funciona aqui no quadro? Então, olha, porífero, a gente já falou, quinidário, plateominto, nemateominto, molusco, olha. Por, certos, planos, nifomoníacos, mario, Alisou-se, arrependeu-se, quis chorar. Fala só mais uma vez comigo aí, galera. Por certos planos ninfomaníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se, quis chorar. Porífero, quinidário, plateuminto, nematodo, nemateuminto, molusco, anelídeo. Ah, Kennedy, meu professor, mostrou que primeiro é anelídeo e depois é molusco. Não tem problema, porque isso aqui não é necessariamente uma ordem evolutiva. Nem o anelídeo veio do molusco e nem vice-versa, tá? Então anelídeo, como é que poderia cair em prova anelídeo? Dá uma olhada aqui na minhoca. A minhoca, eu não sei se vocês sabem, galera, a minhoca ela é muito importante pro solo, porque a minhoca ela tem a capacidade de comer muita terra, ela tem um papo e ela tem uma moela, papo onde vai umedecer a terra, ela vai extrair nutrientes para ela e a moela onde ela vai triturar e ela tem a capacidade de defecar, o equivalente ao peso corporal dela todo dia. É como se fosse mais ou menos assim, se você do outro lado pesa 60 quilos, 70 quilos, é como se você fizesse você de cocô. Então é muito cocô, ela contribui para o humus da floresta amazônica. Além dela fazer várias galerias no solo, provocando a aeração do solo. O que é a aeração? A passagem de ar e a drenagem da água, porque você faz com que, quando chova, possa entrar água entre esses buraquinhos. Então, olha a importância dos anelídeos. Quando a gente fala em artrópode e pensando em evolução, eles foram, já caiu até uma vez em prova, eles foram os primeiros animais a se adaptar definitivamente ao ambiente terrestre e não precisar de água. Cuidado que muita gente já marcou uma vez em prova, réptil. Galera, os répteis eles estão dentro dos cordados. Então se perguntarem para vocês que foi o primeiro animal a se adaptar definitivamente ao ambiente terrestre, foram os artrópodes, tá? principalmente os insetos. Só que na nossa cabeça, muitas vezes que a gente já fez em prova, a gente marca réptil. Só que o réptil foi o primeiro vertebrado a se adaptar, é, é, é, vamos dizer assim, a não precisar mais de água. Mas o artrópode, ele não precisou, liberando o ácido úrico, que perde, vai perder pouca água. E quem são os artrópodes? Lembra quem são os artrópodes? Eu tenho insetos, eu tenho os crustáceos e eu tenho também os aracnídeos. Agora dá uma olhada nessa Estrela do Mar linda aqui, galera. A Estrela do Mar já caiu uma vez no Enem, dizendo que a estrela tem a capacidade de comer muitas ostras, equinodermo, comer várias ostras. E ela estava causando prejuízo para determinado restaurante. Eles saíram à caça das estrelas e começaram a cortar todas as estrelas da região e jogaram no mar. Agora olha o que eles fizeram. Eles acabaram de proliferar ainda mais a estrela, porque a estrela ela tem o poder de regeneração. E o último filo é o filo dos cordados. Lembrando que dentro dos cordados nós vamos encontrar quem? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá, galera? Agora, olha que esquema lindo eu deixei aqui pra vocês, olha. Lembra que a gente usou o termo de blástico, triblástico, a gente trabalhou com isso. Acelomado, pseudocelomado, celomado. Protostômios, deuterostômios, a gente usou esses termos, tá? Como é que funciona? Primeiro... Você bate um print disso aqui, que isso já caiu, principalmente em provas específicas, e você tem que saber a ordem. Porífero, por certos planos, é, nifomaníacos, Mário, Alizou, se arrependeu, sei que chorar. Porífero, Quinidário, Platão Minto, Nematona, Malústico, anelídeo, Artrópode, Equinoderma, Cordado. Como é que vai funcionar? Porífero não é nada, então você vai dizer que é nada. Então, três pontinhos. Quem será que vai surgir primeiro? O Diblásco ou o De, blástico? de blástico. E o único diblástico é quem? Quinidário. Então, olha, já coloca aqui, porífero não é nada, quinidário, ele é diblástico, e todo o resto vai ser triblástico, tá? Beleza? Primeiro é diblástico, todo o resto é triblástico. Galera, outra coisinha. Pensa comigo, esse termo celoma, acelomado, a gente só vai trabalhar com quem é triblástico, já falei pra vocês, porque o triblástico tem mesoderme. Começa a trabalhar só com esses três primeiros aqui, olha. Fica fácil, olha. Olha a ordem que você vai seguir. Será que o primeiro triblástico, que é o plateominto, ele já vai ser celomado? Não. Então, você vai trabalhar nessa ordem. Olha, Porífero não é nada, depois eu vou ter um diblástico, todo o resto é triblástico, e os três primeiros triblásticos você vai só escrever. Não pensa muito, senão você vai errar. Acelomado, pseudocelomado. Todo mundo para baixo vai ser celomado. De novo, Kennedy. Porífero não é nada, o primeiro é diblástico, todo mundo que está para baixo vai ser triblástico, e os três primeiros triblásticos que você vai colocar nessa ordem, acelomado, pseudocelomado, celomado. Galera, teve uma vez uma prova que perguntou quem era o único triblástico pseudocelomado. Precisa decorar? Não. Sabe a tabelazinha? Olha, nematodas, tá? Esse termo protostômios e deuterostômios... Tem gente que usa, às vezes, tem que tomar cuidado de maneira errada também no ensino médio. Primeiro, o que é deuterostômios? É aquele quem deu, deu, de origem primeiro ao ano, deu origem primeiro ano. Caiu uma vez em prova porque a estrela do mar, ela era mais próxima dos cordados da gente. Uma característica, nós e a estrela do mar, nós somos deuterostômios. Além de possuir endoesqueleto, ou seja, esqueleto interno, uma característica da gente é ser deuterostômios. Olha, então, olha, que legal... Os únicos deuterostômios... Está vendo aqui deuterostômios da origem de primeiro anos, Quem é? Equinoderno, no caso, grande exemplo, a Estrela do Mar. E os cordados, galera? Tem gente que costuma dizer que o resto é tudo protostômios. Cuidado, não. Os únicos protostômios são os celomados de verdade. Ou seja, protostômios de verdade é molusco, anelídeo e artrópode. Tanto é... Lembra do enteroceloma e esquizoceloma... A gente considera que os deuterostômios, deuterostômios, olha aqui, que dá origem primeiro ao ânus, eles são enterocelomados, enterocelomados. E esses três aqui, olha, que são protostômios, eles são esquizocelomados, tá? Mas nunca vi cair muito específico isso. Então, só anota isso aqui. Outra coisa: o que é cavidade? Cavidade. Pode ser totalmente revestida ou não totalmente revestida, tá? Mas a cavidade é para brigar órgãos, né? Não é para brigar órgão. Então, olha para cá uma coisa que já caiu em prova. Olha aqui. O primeiro a possuir uma cavidade é o nematoda. Ah, Kennedy, mas é pseudo, mas é uma cavidade. É um buraco. Não é totalmente revestida pela mesoderme, mas é um buraco. É por isso que a gente diz que a partir dele. Ele A partir do nemateuminto, que possui uma cavidade, o que é SDC? Ele vai possuir Sistema Digestório Completo. Anota isso aí para mim. O que é SDC, Kennedy? Sistema Digestório Completo. A partir dele, galera, eu tenho boca e anos. O que é Sistema Digestório Completo? É comer pela boca, defecar pelo ânus. Como assim? Porífero não tem boca... Quinidário, água-viva, come pela boca, defeca pela boca, sabia? Eu acho que tem pessoas que fazem isso também. Platelmintos também, come pela boca, quando tem, defeca pela boca também. Mas a partir de demateomintos eu já vou ter boca e anos, tá? Galera, dá uma notada, anotada nisso aí e depois você tem que fazer exercício para poder te mostrar como é que isso pode cair em prova. Eu sei que é muita coisa para você assimilar, nunca falei que seria fácil. É por isso que é muito importante você anotar esses meus esquemas, pegar tudo que eu copiei e logo fazer exercício. Quer é exercício estilo vestibulares tradicionais? No meu site você vai encontrar, você vai resolver. Quer estilo Enem, como eu falei aqui, como pode cair no Enem, no meu site, a postila, você vai encontrar também. Então assista essa aula e logo faça exercício com o tio Kekê. Aguardo vocês numa próxima aula. Beijão no coração.